Posicione o mecanismo e parafuse com os quatro parafusos menores retirados anteriormente. Agora, parafuse o um encosto com os parafusos restantes. Pegue os quatro parafusos que estavam no saquinho e a chave maior para fixar os braços e coloque as peças de acabamento. Encaixe a base da cadeira no assento. Pronto! Você já pode utilizar sua cadeira.